estou no Oeste só há 10 anos e achei que de facto era preciso ter aqui qualquer coisa que é a zona da Pera Rocha, região marcada já e tudo, que em todo há um, há, um, há um doce regional e aqui, que eu soubesse, não havia nada e como aqui era a zona da Rainha da Pera, eu então pensei, não, vamos tentar fazer aqui uma, uma coisa com pera para toda a gente poder pegar e comer, mas que tenha a mesma fruta. Não, não, não é a calda de... não, é a fruta mesmo e então aí surgiu e depois, como o sucesso começou a ser bastante bom, as pessoas começaram todas a gostar muito do pastel, eu pensei em registrar a marca. Visualmente, há quem diga que parece uma quiche, uma mini quiche, o creme não tem nada a ver com, com, com a nata, é um creme diferente, que não vou revelar agora, por enquanto leva mesmo a fruta descascada, portanto a fruta cortada, não descascada, que então eu deixo a, a, a pele, precisamente para as pessoas perceberem que é pera rocha, porque tem uma característica na pele, e não só é porque a pele da fruta dá também crocância e é completamente diferente. Olha, o pastel de pera rocha por si é Pronto, é, é, é ótimo, dá muito bem com café, dá muito bem com sobremesa, regado com uma ginja. Começamos aí a fazer para alguns clientes, não só. Uh, acompanhamos o pastel com ginja, que eu acho que fica também fabuloso.